Ronald na marcação, olha a trivela do Everton Ribeiro, Pedro dominou, Girão bateu, Felipe soltou o Everton, Cavadinha, que golaço! Everton Ribeiro de trivela levanta, o Pedro bate, o Felipe solta, olha a Cavadinha que chapeta!